Olá consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de peixes. Antes, um recadinho. Como não pudemos estar juntos na semana passada, eu vou estar prolongando a leitura de hoje, deixando mais extensa, então, vai ser um pouquinho mais demorado hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de peixes. E qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Então, vamos lá. O Acidente Supremo. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Porque eu vou trazer hoje bastante cartinhas. Vamos complementar com esse outro tarô. E eu já vou deixar por aqui, porque ao longo da leitura vamos trazer mais. Sabe essa situação que parece não ter dado certo, seja porque você estava esperando, esperando, e nada acontecia? Ou você segurou por um lado e escapou pelo outro. É como tentar segurar uma situação que não traz benefícios, mas você segura por um propósito e por uma esperança. O Acidente Supremo é como essas duas cartas aqui, porque para que o Acidente Supremo aconteça, é necessário soltar, fazer uma pausa, dar um descanso interno para você. Soltar não é desistir, mas diminuir a pressão que se coloca em cima. Para tentar enxergar as mudanças, é preciso esse descanso para se recarregar, ampliar a sua percepção do que está fazendo. Se é o que te levará ao que você quer e se abrir para receber o que a vida tem para te dar. No devido tempo, naturalmente. Vai ter clareza naquilo que está parado, de modo que você consiga enxergar a situação por outro ângulo, outra perspectiva, até para conseguir resolver aquilo que está te atrapalhando. E após. Aquilo que se rompeu e que trouxe dificuldades, vem notícias boas. Algo que traga leveza em cima do que não foi muito legal. São momentos de tranquilidade domando as suas emoções. O ouro está sendo entregue em suas mãos. É um novo ciclo que se inicia com infinitas possibilidades. É como se você falasse assim. Ai, bati tanto nessa tecla que não quero mais saber disso. E deixa de lado. Aí a coisa flui. Aí começa a andar. Porque você tira da porta a trava que pressionava com muita força. Entende? Olha aqui o Pagem de Espadas. Olha aqui na carta a Pagem de Espadas, um ar de vou lá ver o que dá, entrar nesse fluxo, colocar a minha energia nessa nova porta, que poderá me levar aonde quero, de forma menos dolorosa. É você entrando no caminho de menor resistência. E vencendo essas resistências, assumindo o controle da sua vida total, tanto dentro quanto fora de você. De modo que nada possa ser capaz de interferir na sua vida, te deixando para baixo, insatisfeito com o que tem no momento. Porque o acidente supremo acontece no caos. Quando você faz tudo para não perder algo e acaba perdendo. E depois vem a compreensão e o entendimento que esse caos também te leva a resultados grandiosos. Tendo aí a chance de ser feliz em meio aos movimentos e agitação que acontecem no meio do caminho. Sem parar. E vamos trazer também mais cartinhas. Vamos completar aqui para finalizarmos e nessas mudanças pode ter um agir por impulso. Para não perder o que está seguro, conhecido ou confortável. Mas é como se você não fosse perder nada, porque o poder real está dentro de você para resolver qualquer situação e expandir além dos horizontes, usando a sua inteligência adquirida ao longo da sua jornada e deixando um pouco de lado a emoção para não agir de forma que se arrependa depois. Porque parece que em algum momento você foi mais pela emoção, pelo impulso e isso gerou um beco sem saída, uma escuridão, sem saber como sair. E você sofreu com isso perdeu o sono. Viveu momentos aí conturbados. Então, continua firme, confiando em você, na sua sabedoria, que isso vai gerar frutos, independência, prosperidade e até exemplo para os demais. Você pode estar enfrentando decisões importantes são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas você não estará sozinho ou sozinha. Terá pessoas te esperando nessa nova fase. É você tendo uma luz para manifestar o que é preciso, se ajudando e se fortalecendo primeiro para depois ajudar os demais. E vamos trazer também uma mensagem com o oráculo. Então, vamos lá. Essência Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. E gratidão